Vamos dar uma olhada rápida no price action do Bitcoin, que testou de novo aqui a região de resistência na faixa dos 46.600 dólares, logo após fazer uma correção aqui para a região de 50% de retração Fibonacci. Eu vou mostrar para vocês aqui agora exatamente o que eu estou de olho para o Bitcoin no curto prazo. E vou comentar também sobre essa notícia aqui do projeto de infraestrutura que foi aprovado no Senado americano, que coloca imposições ao setor de criptomoedas. Será que isso aqui é bullish ou bearish para o Bitcoin? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Price Action do Bitcoin. Não se esqueça aí de apoiar o canal. Deixa o like, se inscreve, ativa todos, todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Então, eu vou começar aqui olhando mais no curto prazo o Bitcoin. Pessoal, ontem eu passei sufoco aqui, shortando Bitcoin, tá? Quem tá no grupo do Telegram aí <risos> viu o meu sufoco ontem. Então, aqui o Bitcoin tá formando esse padrão diamante, que é o um padrão, né? de uh, Um padrão baixista aqui também, né? Então, esse padrão aqui no 15 minutos eu tava olhando, né? Aqui numa, numa hora também a gente pode ver esse padrão. E eu. Shortei aqui duas vezes o Bitcoin, tá? Então, foi dois shorts aqui, primeiro nesse, nesse rompimento dessa LTA aqui, rompeu, confirmou, aí o Bitcoin foi quase lá pegar meu stop, eu botei o stop aqui acima da região dos 46.300, né? Ainda bem. E ele foi aqui, caiu de novo, eu shortei de novo nessa confirmação aqui, pessoal, ó. Aqui de novo nessa confirmação, teve dois rompimentos, falsos rompimentos aqui, né? a gente foi lá, quase pegou meu stop de novo, daí eu consegui fechar aqui esse short esse segundo short aqui, eu consegui fechar mais lá embaixo, nessa região dos 47.700, porque, pessoal, tinha muito é, ordem de compra nessa região, né? no book de ordem, e também aqui uma região de retração Fibonacci, a gente puxar aqui ó, desse topo, né? do, do, do fundo aqui até o topo, ó. então aqui já é uma região de 50%, eu decidi fechar né, a minha posição nessa região para poder garantir, pessoal, porque estava ah, muito volátil o Bitcoin, tá? muita, muita armadilha mesmo, então acabei desistindo aqui de... Querer buscar short em Bitcoin, mas também estava acompanhando aqui o book de ordem ontem, então tinha muita, muito mais ordem de compra aqui do que ordem de venda, então realmente estava complicado aqui de querer shortar o Bitcoin, tá pessoal? No final aqui, então muda muito dinâmico aqui. O meu, ontem teve muita volatilidade, né? E principalmente aqui por causa, pessoal, dessa notícia aqui ó, do Senado americano, né, que aprovou esse pacote de, de, uh, né, de infraestrutura que coloca posições ao mercado, ao setor de criptomoedas. Então, eles querem, querem botar uh, imposto no pessoal que está uh, usando criptomoedas. Né? Então, eles estão fazendo de tudo para poder arrecadar dinheiro. Os caras estão imprimindo dinheiro. Uh, né? Então, agora querem fazer com que as pessoas paguem por isso. As pessoas não têm que pagar sobre, sobre o dinheiro que está sendo impresso, assim, né, pessoal. Não existe almoço grátis. Então, os caras querem agora... Né, é, aproveitar aqui, tirar sugar aqui o mercado de commodities também tá mas a minha opinião pessoal isso aqui vai só levar o pessoal para mais aqui para ilegalidade tá essa aqui é a verdade na minha opinião tá bom então as pessoas querem se proteger dessa loucura toda da inflação que que toda essa impressão de dinheiro vai levar e para mim isso aqui é vai é uma notícia na minha opinião mais bullish tá essa essa imposição aqui do, do do, do Estado americano aqui, desse, desse projeto de infraestrutura, tá? Então, comente aqui abaixo qual a sua opinião, o que você acredita aqui que esse, que esse pacote vai impactar aqui o Bitcoin, enfim, né as criptomoedas. Para mim, isso aqui vai levar o pessoal cada vez mais aí a uh, migrar aqui para esse mercado de criptomoedas. Né? Eles vão querer cercar esse mercado, pessoal, mas é, é, o Bitcoin não tem não é, tem o que eles fazerem, tá? Vai ser muito complicado a gente conseguir implementar. Inclusive tem aqui, ó, uma... Aqui o senador Tomei falou aqui, ó, Tumen falou aqui que a, essa, essa legislação impõe o um mandato de né, declaração de imposto de criptomoeda com falhas graves e alguns casos impraticáveis que ameaçam a inovação tecnológica futura. Então, os caras estão querendo né, aquela coisa, né, criar lei e lei lá que só prejudica e atrapalha aí o desenvolvimento tecnológico. Né? Então, esse mercado que a gente está é basicamente isso. Então, pessoal, para mim isso aqui, na verdade... Vai ser bem bullish, as pessoas vão cada vez mais querer proteger seu patrimônio aqui com criptomoedas, porque os governos, pra mim, aqui estão cada vez mais se quebrando, tá, pessoal? É basicamente isso. Então, aqui no curto prazo, pessoal, ontem tava shortando aqui, eu comentei pra vocês o que aconteceu, né? E agora aqui, pessoal, o que eu tô olhando aqui pro Bitcoin, né? É, hoje aqui a gente tava testando se a gente formou, começou a formar esse canal de alta, né? o Bitcoin então esse canalzinho tá acompanhando também que rompeu para cima né fez um rompimento aqui para cima mas teria que resistência nessa região né o Bitcoin, que foi onde o Bitcoin teve agora resistência tá pessoal o que que eu tô olhando aqui que eu tô olhando aqui agora ó? né um possível suporte nessa região aqui também ó, a região dos 47 45.700 pode ser uma uma região interessante aqui ó de, de, de ficar atento aqui ó mas se bem que o Bitcoin pegou aqui já pessoal 50 de atração olha esse fundo aqui até esse topo ó Bitcoin já pegou aqui 50 de atração Tá, então, daqui ele poderia até né, uh, partir para cima, tá então na minha opinião. Só que assim, agora agora aqui, pessoal, a gente tem bastante resistência para cima. tá Então, essa, essa região vermelha aqui que eu botei no gráfico, aqui no meu gráfico, tudo isso aqui é região. Ó. Toda essa região aqui é, é, é resistência para o Bitcoin. Vamos olhar o gráfico mais de médio prazo, vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Ó. Aqui no gráfico tem, inclusive, diário. Então, é só, pessoal, essa região aqui dos 46.800 dólares, mais ou menos. ó Aqui tá no VPVR, mostra para gente também. Vou mostrar para vocês aqui agora a gente tem, vai ter muita resistência, a gente tem fundos aqui também, tá? Então, o Bitcoin está aqui lutando nessa região, né? Que tem fundos importantes para o Bitcoin romper, tá? Então, mesmo que ele rompa aqui agora, pessoal, vai ter resistência até a região aqui, ó, dos é, praticamente até quase a região aqui dos 51 mil dólares, vai ter resistência para o Bitcoin, tá? Então, a gente tem uma, uma, uma, uma faixa aqui bem grande de resistência para o Bitcoin passar. Então, graficamente, pessoal, o graficamente aqui olhando, o Bitcoin, tá? De novo, não quero ser chamado aqui de urso aqui agora, mas o Bitcoin está bem esticado, eu estou procurando oportunidades aqui para poder pelo menos entrar né, um, um pouquinho melhor, se for para entrar long. Eu não gosto de comprar, entrar muito esticado com preço, que é muito arriscado. Né? A não ser que você operar com.. Fizer, uh, fizer com stop curto, mas também é complicado, na minha opinião, porque está muito volátil o Bitcoin. Então, pessoal, o que, que eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin? Né? Então vamos, vamos olhar aqui também esse gráfico para mostrar para vocês aqui algo interessante também. Ó. É, bom, aqui no gráfico de 4 horas, vou mudar para o gráfico de 4 horas, é o seguinte, ó. A gente tem esse canalzinho aqui de alta, aqui agora, né, para o Bitcoin. Vou até mudar para o GraphQL, fica mais fácil de ver esses candles, porque eu sei que na eu tô com um monitor aqui que não, não tem uma resolução muito boa. É... Então, assim, para pro Bitcoin que agora, tô olhando essa, essa LTA aqui agora, ó, esse, esse toque aqui, toque aqui, toque aqui, tá? Então, a gente tem resistência aqui agora nessa região dos 46.800, tá, pessoal? Para mim aqui, ó, eu ficaria de olho para o Bitcoin, Buscar essa região aqui de mil, 43.500, mil mais ou menos, tá? Que seria uma retração Fibonacci interessante, né? inclusive, ó, desse fundo aqui, ó. Desse fundo, né? até esse topo, tá, pessoal? Para eu poder entrar no Bitcoin aqui, eu ficaria de olho nessa região de 382 aqui, ó. Fazendo o teste, né? fazendo um reteste aqui nessa, nessa LTA aqui, tá? Então, seria mais ou menos essa região aqui de 43.000... Mil e 300 dólares, mais ou menos, tá? Aqui, o Bitcoin pode até não pegar, pessoal, mas aqui seria uma boa entrada, na minha opinião, tá? Para poder entrar com long, tá bom? Daí sim, assim, fazer um teste nesse topo anterior aqui, ó, que foi que agora aqui, na região dos... Uh... Esse topo aqui foi mais, foi mais acima, foi a região aqui dos 42.600, tá? Mas eu já poderia entrar, fazer entrada aqui na região dos 43.300 para baixo, que seria boas entradas para o Bitcoin, tá? Agora aqui, então, pessoal, tá bem esticado, a gente tá nesse canal também aqui, ó, nesse canal de alta aqui agora para o Bitcoin, tá? Então fazendo né, fundos, mais, uh, topos mais altos, né? fundos mais altos uh, mais altos também, tá? Então aqui agora a gente tem um espaço, na minha opinião, eu ficaria mais de olho aqui abaixo para poder tentar acumular a, a Bitcoin aqui abaixo nessa região, tá pessoal? Então basicamente o que eu tenho para vocês aqui agora no vídeo de hoje foi esse, tá? É, assim, queria comentar também rapidamente aqui, pessoal, a gente tem também esse cenário aqui, ó... Lembrar para vocês que a gente tem também o cenário de acumulação de e-coffee, né? Que eu até não falei mais para vocês, o pessoal me perguntou também no grupo sobre o cenário de e-coffee. Então, a gente pode aqui agora, estar tá nessa última fase de e-coffee, que seria mais ou menos esse gráfico aqui, ó, tá? A gente poderia fazer só isso aqui, pessoal. Então, seria pequenas retrações para o Bitcoin, tá? E o Bitcoin partir para cima, tá? E para mim, está mostrando também aqui agora, no, nos, nos indicadores de sentimentos, também que a, o long short ratio caiu bastante, né, pessoal? A gente pode ver aqui agora, caiu, né? Está na região de 1.1 aqui também, tá? A gente tem as sardinhas vendendo, né? Então, assim, basicamente, a, a, os indicadores estão mostrando para mim aqui, dando um sinal aqui verde para o Bitcoin poder subir mais, mas a gente está numa região de resistência, então eu não estou aqui agora long, fazendo long de Bitcoin nessa região, tá? É, não vou fazer short também, porque os indicadores de sentimento aqui não estão dando. Não estão me dando condição de fazer isso aqui, que nem ontem, por exemplo. Tinha um pouco mais de condição para poder fazer isso. Tá, a gente tem também aqui esse week-off, né? Também, né a, aqui agora que pode, a gente poderia formar esse, esse padrão aqui agora, né? Um, um possível aqui, um padrão de consolidação e romper para cima essas regiões aqui de resistência que eu comentei para vocês, tá pessoal? E também, só para comentar, finalizar o vídeo também, quero comentar para vocês aqui sobre o índice do dólar, que está subindo aqui bastante, ó. agora aqui está tendo um pouquinho de, no gráfico de 4 horas, está tendo um pouquinho aqui de, né, de correção, mas ele está subindo bastante pessoal, a gente está na tendência de alta do índice do dólar também, está subindo forte. E aqui a SP500, aqui agora também no gráfico 4 horas, também caindo nesse momento, tá, pessoal? Então, Bitcoin subindo, a SP500 caindo, enfim, isso que não está me agradando muito. Então, eu estou numa região aqui que eu não, não, tô, não, vou, não vou operar, pessoal, aqui, pelo menos hoje, tá? Estou mais observando o gráfico mesmo, tentando procurar regiões mais abaixo para entrar uma posição de long, porque comprar aqui nessa região que agora está bem na minha opinião, bem complicado de fazer, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje foi esse. Não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Eu vou deixar aqui também uh, o tutorial de como você usar a ferramenta da TANI, que é um terminal muito bacana, é completo para você operar criptomoedas e também aqui como operar na Prime SBT, que está dando 50% de bônus de uh, depósito. Então, a gente se vê aí na próxima. Um abraço!